A temporada de 2021 vive na mente de todo fã de Fórmula 1, claro. A grande rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen reacendeu os ânimos, é inegável. O melhor ano de todos os tempos do esporte, alguns disseram. Mas e se eu te falar que há uma fortíssima candidata a tal posto somente 10 anos atrás, hein? Bem-vindo a 2012, ano de uma das melhores e mais surreais temporadas da Fórmula 1. Antes da gente começar no nosso vídeo, é claro, eu preciso te convidar a deixar o like, se inscrever no canal do Grande Prêmio, caso você não tenha feito isso ainda, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo. Vamos ser sincero? você tem que desconfiar de quem não coloca a Fórmula 1 2012 bem perto do topo de melhores temporadas da história. Aquele foi o ano em que o esporte não se rendeu apenas a dois pilotos, duas equipes. O centro das atenções foi muito bem dividido. A expectativa já era bem grande. A F1 se via diante de seis campeões em seu grid. Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button, Kimi Raikkonen e Mikael Schumacher. Um número recorde para um esporte que tinha 63 anos de existência naquela época. Ao todo foram 20 corridas, com seis equipes diferentes vencendo no campeonato. Seis, isso mesmo. Em 2014, 2015 e 2016, só dois times triunfaram ao longo do ano. Só para você ter uma ideia aí no efeito de comparação. E o mais engraçado. Red Bull e Ferrari foram as principais forças daquele 2012, mas a equipe que mais venceu provas foi a McLaren. E já que estamos falando de estatísticas, números, aqui vai mais uma. Já nas sete primeiras provas do calendário, sete pilotos distintos subiram ao primeiro lugar do pódio. Impressionante. Daí você pode se perguntar, pô, mas como foi um campeonato emocionante se o Vettel levou o tri seguido? Dominou de novo! Mas não foi bem assim não, na verdade, não foi nada assim. Vettel só foi embalar para levar o título quando venceu aquelas quatro corridas seguidas na Ásia. Singapura, Japão, Coreia e Índia. Só ali, no final do campeonato, que aconteceu o ponto de virada. Afinal, era Fernando Alonso o líder até então. E detalhe, Vettel foi terminar o campeonato só três pontinhos na frente, três! E o alemão quase abandonou no GP do Brasil, hein? Mas a gente vai falar disso mais tarde. Já que Alonso foi citado, falar então do piloto da Ferrari também se faz mais do que necessário. Foi vice, mas merece muitos elogios pelo ótimo desempenho que também poderia ter resultado no tri. Alonso levou a Ferrari nas costas, vamos ser sinceros somou 278 pontos naquele campeonato, contra somente 122 do companheiro de equipe Felipe Massa. Além disso, das três vitórias que Alonso teve na temporada, que o próprio considera como a melhor de sua vida, a maior delas com certeza aconteceu em Valência. Foi um triunfo conquistado de maneira heróica. O então ferrarista largou em 11 fez ultrapassagem atrás de ultrapassagem, em uma pista travada e contou com o abandono de Sebastian Vettel na 33 terceira volta para vencer. Atuação memorável, a melhor da temporada insana com certeza. Mas e as surpresas, hein? Aqui podemos facilmente colocar Sérgio Pérez, Nico Hülkenberg e Pastor Maldonado. O mexicano tava precisando brilhar depois de fazer o um 2011 tímido, pacato. E não é que ele brilhou, gente? Tcheco foi ao pódio três vezes no ano na Malásia, no Canadá e na Itália. Detalhe, em Sepang mereceu vencer, tá? Quem é que não se lembra daquela perseguição e pressão toda para cima de Alonso por voltas e mais voltas? Pérez tanto brilhou que foi parar na McLaren em 2013, substituindo nada mais nada menos do que Lewis Hamilton, que também anotaria um grande marco na história. Afinal, foi justamente pelo clima pesado nos bastidores da McLaren sobretudo pela rivalidade interna com Button, que o inglês decidiu apostar nos planos da Mercedes. Preciso nem te falar o que rolou depois, né? Já Huckenberg ficou marcado na história da Fórmula 1 pelo fato de, apesar de seu talento e capacidade, nunca ter ido ao pódio. Pergunta o gosto do champanhe pra ele, que até hoje ele não vai saber te responder não. E aí o GP do Brasil é simbólico, né? Nico teve a melhor atuação de sua vida, liderou boa parte da corrida, que oscilava entre pista seca e pista molhada, fez várias ultrapassagens, estava voando no traçado de Interlagos. Só que uma batida com Hamilton danificou o carro, gerou uma punição para o alemão, e o que poderia muito bem ter sido uma vitória, virou um amarguíssimo quinto lugar. E já que falamos da disputa em Interlagos, a corrida em São Paulo merece menção à parte. A temporada foi maluca, o Brasil ia fechar o calendário. E claro, como não poderia ser diferente, prometeu caos na disputa do título e cumpriu. Vettel teve incidente com Bruno Senna na largada, quase abandonou. Huckenberg quase venceu, como a gente acabou de falar. A chuva. Vettel campeão de maneira emocionante. E claro, o fato da prova em si ter sido ótima. Um fim perfeito para um ano inesquecível. Agora, o último item da caixinha de surpresas foi definitivamente Pastor Maldonado na Espanha. Vocês lembram da fama do venezuelano, né? Beleza. Mas na Catalunha, o piloto da Williams brilhou. A Williams estava em uma fase, mas naquele fim de semana, e naquele fim de semana somente, isso pouco importou. O que mais impressiona é que Maldonado não venceu na esteira de vários abandonos ou de uma corrida caótica. Foi uma conquista alcançada com base no mérito, com direito a superar dois campeões mundiais na pista e com os quais o piloto nascido em Maracai dividiu o pódio em Barcelona. Única vitória de um venezuelano na Fórmula 1 e a última da desacreditada Williams até aqui. Histórico. Por fim, mas não menos importante, aconteceu naquele ano a despedida de uma das maiores lendas da F1, Michael Schumacher. Embora a volta do heptacampeão ao grid tenha sido melancólica pelo baixo nível de performance, não deixa de ser histórico o ano em que o maior campeão de todos os tempos parou de vez. Ao longo de sua ilustre carreira, além dos sete títulos, Schumi teve 91 vitórias, 68 pole positions e 155 pódios. Um deles conquistado no GP da Europa de 2012, em Valência, na corrida da vida de Alonso. Ah, só pra falar, aquele pódio também teve a presença de Kimi Raikkonen, tá? Essa foto aí não deve nem carregar de tão pesada. Todo esse caos em 2012 foi patrocinado pela Pirelli, acredito em você ou não. A fornecedora oficial da categoria mudou todos os pneus slicks, além de também introduzir uma versão modificada dos pneus de chuva. Apenas o composto intermediário permaneceu inalterado. Isso culminou numa grande dor de cabeça para os times do grid, que tinham de entender como ajustar as mudanças aerodinâmicas ao comportamento dos pneus. O que nos ajuda a entender um pouquinho por que 2012 foi um campeonato cheio de surpresas. E pra você, qual é o principal momento dessa temporada insana da Fórmula 1? Qual você acha melhor, essa ou a de 2021? Responde aqui nos comentários e sinta-se livre pra mencionar outra também, é claro. Eu sou o Felipe Leite, reitero o convite de pedir o like para você neste vídeo, se inscrever no canal do Grande Prêmio, caso não tenha feito isso ainda, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Certo? Um beijo e até a próxima.